Jogar o Survivor VD foi intenso E o que mais marcou pra mim foi o quanto o psicológico e o social são exigidos Apesar de ainda recente, a chance de poder estar tá vivendo isso mais uma vez Agora com mais experiência Não me deixam dúvidas de qual apostaria todas as minhas fichas em uma nova chance E com foco e objetivo maiores Eu tô pronta pra viver essa aventura mais uma vez